Tchau! Estou aqui para responder a pergunta que me fizeram nos stories do Instagram e a pergunta é a seguinte. Como responder de nada quando alguém diz grazie ou grazie mille? di niente, prego ou outra? Bem, existem muitos modos de se responder ao grazie. A forma mais comum é o famoso prego. Mas de nulla, de niente também são muito comuns, muito utilizados e são sinônimos. Nulla e niente significam nada. Além disso, você pode dizer per così poco, per così poco, ou você pode também dizer non c'è di che, non c'è di che? Existe uma resposta que é em tom de pergunta, mas que não precisa ser respondida. E de que? E di che? E di che è una pergunta, mas non è che a pessoa, né? Grazie di avermi prestato uh, il quaderno. Grazie di avermi prestato il quaderno. E aí a pessoa che te emprestou o quaderno dice: E di che? Non è che você vai rispondere: di avermi prestato il quaderno. È una pergunta Retórica não precisa de resposta, é só uma resposta para o grazie. Um outro modo pode ser figura aqui, figura aqui, figura aqui é o famoso imagina. Só que figura aqui você vai usar somente quando você tiver intimidade com alguém. Quando você se dirigir a uma pessoa por senhor ou senhora, você vai utilizar o se figure, se figure, tá bom? Então, intimidade, figura aqui, sem intimidade. Se figure, lembra da questão de chamar por tu ou por lei, que seria o senhor ou senhora? E por último, acrescento aqui, a outra pessoa me perguntou sobre o que significa a expressão te manquerebbe, te manquerebbe, te manquerebbe, te manquerebbe" como expressão fixa, não muda, é uma resposta ao grazie, seria... Imagina, literalmente seria, faltaria ainda tanto para que você tivesse que me agradecer. Então a expressão é, te mancherebbe, é uma resposta, ou te mancherebbe altro, que é a mesma coisa. Repassando, prego, di nulla, di niente, uh, per così poco, non c'è di che, e di che? te se si figuri ci mancherebbe ou Te mancherebbe altro? Muito obrigada por ter assistido até o final. Grazie di aver visto questo video fino alla fine. E agora eu espero o seu de nada aqui nos comentários. Qual dessas 10 opções de de nada em italiano te agradou mais? Eu espero ler aqui embaixo.